Demorou, eu vou matar o carniceiro Sabe, solta o beat que o Garfo é freestyleiro Cê sabe que se for batalha eu vou ser o primeiro ah, Qual que é nessa pochete aí que pegou de um cangaceiro Vai pro cangaço, Gaflo acaba com cê nesse espaço Te mostro que eu faço um trecho e marco um passo Sabe que cê não acompanha aqui o meus passos Por isso que cê achou que ganhou mais vitória, passou Então cê sabe, é isso que eu faço A pegada de gigante nesse instante cê é insignificante Gafão faz a rima que sempre é demonstrativa. Cê sabe que ele te demonstra e é que te ativa. Olha, que legal. É certo. Um, um, um, um, um, um, um, um. Desse jeito então eu chego no diálogo. Pode ir pá. hoje, ativou. Modo diabo, pode ir pá. É tipo assim: eu volto pro cangaço. No Nordeste vai falar, ele é o MC da Cheguei pra te matar, estando na sua mente. Você pode ir pra de espingarda vou levar. É tipo assim, botado em cima do cavalo, passo por cima de ti. E de tua banca aliado, pode ir pra com quem quiser, mas não tenta, se argumenta, pode ir pra mim que chega e hoje tu não aguenta. Olha mesmo, olha mesmo sua derrota, qual que é? Não dá sorrisinho agora e chora. Pode ir pá, tipo assim, só que você não vai depois sorrir. Vocês ouviram, vocês decidem, certo rapaziada? Mas pra que os MCs consigam mandar rimas pesadas Precisamos da ajuda de vocês, certo? Então, é isso Quem gostou da rima do graflow faz barulho? Oh. Quem gostou da rima do formiga faz barulho? 1x0 oh. um formiga, certo? Formiga terminou, volta Vem Pra sua casa, então agora qual que é a parada? Mas não tá de chacota, chacota é você na rima que passa, não bosta. É tipo assim, desse jeito alinhado, pau no gato, é pau gato e o dia que aliado. Cê sabe qual que é a levada que pode ir pá? É pau em você pra poder você apanhar, tipo assim. Cê tá ligado, é na sua mente. Você não consegue, você não é competente. É tipo assim, eu vou falando mesmo, pode ir pra que cuba é aqui do normal. Nada que nós é, é gueto. Certo, Garfou responde. vem com nós. Demorou, demorou, demorou. Situa essa cultura como eu amo essa cultura de garib. Hip. hip. Situa essa cultura como eu amo essa cultura de garib. Hip. Hot. Hip. Hot. O cara. No verso falou aqui que mano é cabra da peste Só que na moral cê também citou o nordeste Vou te mostrar aqui nessa enquete Eu sou tipo nordeste na batalha Pra você falo não teste Então cê tá ligado meu mano, causou sua morte Cê citou cavalo, rima aqui só de suporte Sabe que cê é fraco, não é forte Pega a ferradura do cavalo Pra ver se acompanha a sorte Porque cê sabe que eu vou matar esse inseto. Cê pode até tentar comigo, eu sou um MC completo Esse cara aqui tá ansioso Medroso, faz essa carinha Sabe que não é vitorioso Tá se colocando na posição de pra baixo, olhando pra baixo, levando aqui esses culachos. Sabe que 70 comigo tá sem realme, da hora o cabelinho, inspirado no Elvis. <risos> Tirar com a mão pra cima, vem, vem. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Eu tô ligeiro, eu tô tipo Arthur como cê que eu mijo no seu formigueiro Cê sabe meu mano, aqui aqui cê perde a linha, cê pode até tentar, mas sabe a rima boa é minha Mano vou te mostrar como cê tenta e se aposenta, porque cê tá ligado que eu te bato aqui né crazy É gastação moleque e ele rima até inventa, da hora o moicaninho ficou em 2013 2013, não você olhou e sorriu gastar salto tá mais gastador de que um bom rio. É tipo o Arthur, dos formigueiros Vagabundo, quero ver encontrar em todos os formigueiros do mundo Tipo assim, então eu chego só pra representar Não vai achar comigo na rua nadar yeah. Cê tá travando Aqui não é função. Te explico na batalha que eu mato o um vacilão. Falou que eu sou rodado, né, irmão? Que que você quer gastar? Você é mais rodado que pneu de caminhão. Ah, de caminhão pode ir para. vou falando. Carregando as cargas pesadas que você não tem, né, meu mano? Eu chego assim, só pra argumentar. Peso nas costas, nós tem as palavras, tem pra argumentar. Mano, cê fala de rodar, tipo prato. Vou te mostrar que na batalha cê tem limite. Porque eu tô surfando aqui é de Então é tipo prato, eu tô surfando na microondas ondas do beat. Meu parceiro. Vou falando desse jeito, é o desacato Que porra de limite, caminhão deslimitado É tipo desgovernado, só batendo em você Segura aí, se aguenta, escuta o R.A.P Demorou, vai bater Só que na moral, meu mano, aqui cê não se perde Porque ele falou que é caminhão Os caminhoneiros escutou sem rimar Entrou em mais uma greve de greve o quê? Pode ripar então Viu você ganhando, então formiga volta Você pode ir pra, levando muito mais assim Mais valioso é aqui, está ligado, é o seu fim